Shalom Adonai, nós nesta aula de hoje queremos fazer um contributo, um subsídio, uma informação e uma até abordagem, uma postulação também podemos aferir sobre o Gênesis, o livro do Gênesis, tendo em vista que este é o assunto que será abordado, tratado, discorrido nesse trimestre dentro da Escola Bíblica Dominical e das revistas de Escola Bíblica Dominical da Editora Betel, onde eh, o assunto a qual vai estar discorrendo a Escola Dominical o Ministério de Matureira será Gênesis. Quando estudamos o Gênesis, Claro que a primeira reação que se tem, e o primeiro inquirir, o primeiro questionamento, é sobre a teoria e as teorias da criação. A criação é o tema, quem sabe, mais é, provocante, ou mais inquiridor, ou mais objetivo quando se trata de se estudar o livro do Gênesis, porém o livro do Gênesis vai muito além da criação, o livro do Gênesis nós temos que também conceber como uma, uma divisão tríplice de pré-história, história e construção social do Antigo Testamento e também período patriarcal. Agora, indo para Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, que é o grande, é, vamos dizer assim, epígrafe de Gênesis. Nós temos que primeiro olhar algo que é muito importante, que é as etimologias dos termos, tá? Que compõem o capítulo 1 e o capítulo 2. Nós temos ali o primeiro termo, no princípio criou Deus, não é? Bereshit, Bará, Elohim. Tá? E, é, atente que o termo Deus aqui no capítulo 1 é Elohim, que tem um sentido plural tá? plural para justamente referenciar a ação. Da trindade, Deus como Pai, o Criador, Deus Criador, Deus Filho, o que está executando a ordem criar, a ordem criativa, e o Deus Espírito, aquele que está agindo na ação criação, ação da criação. Tá? Agora, o termo Barã, utilizado para criar, ele tem alguns sentidos aplicativos muito importantes. Primeiro, ele é um termo que tem uma proposta única de criar do nada. Criar a partir de um Fiat não é? ex nihilo, ou seja, de uma proposta, de uma criação que ela começa ou inicia, ou ela surge, ou ela se torna efetiva a partir do nada, do não existente. Trazer existência àquilo que não existe e a partir de não que não tenha uma existência uma, ou uma solitude ou, um, ou algo sólido que evidencie que uma que tenha pelo menos uma, um, uma forma de natureza, não é, a, ali em Gênesis é muito explícito que diz a tega era sem forma e vazia, esta sem forma é que não havia um formato, aí entra até para forma o termo Watsar, que é justo o termo utilizado para dar forma, dar um modelo, tá, um outro aspecto também relevante, um outro aspecto relevante é nós considerarmos dentro desta proposta que o termo watsar no hebraico, ele tem o sentido de modelar, dar uma forma, dar um modelo, tá? no aspecto até de como se estivesse modelando uma argila, no meu caso, uma terra, tá? ou um espaço sólido que ele não tem forma e que a partir da utilização que o autor faz do termo Atza, ele está aplicando o sentido de moldagem, tá? de trazer essa forma, um outro sim também, um outro aspecto importante a ser considerado é justamente a aplicação do termo é, que nós também vamos colocar já lá no capítulo 2, o Tessalém, que é Utilizado ima, para a imagem, né? o homem feito a imagem, lei, e o Demud, natu, é, ima, semelhança, ou semelhante. Tá? Mas este é um assunto para quando estivermos tratando o capítulo 2. Mas os capítulos, centra, o capítulo 1, os termos centrais seria Baran para criar e Watsar para dar forma ou modelar. Então, ex nihilo é um outro termo utilizado que, no latim, que ele tem o um sentido aplicativo de fazer ou trazer a existência do nada, utilizando a, o sentido semântico e aplicativo de Paran, é trazer a existência do nada, é dar forma ao que não tem forma, trazendo um contexto de formato e também um contexto de criação, criando a partir de elementos é, que são impossíveis para a ciência, e por isso que a ciência vai entrar em confronto, porque para o materialismo tá? e, se, e também o não só para o materialismo, mas também para a para, para percepção e cosmovisão científica e filosófica, é complexo e inconcebível você postular que a criação surge a partir de uma ação de, é, por exemplo, que, o que é inconcebível? Como formar ou dar forma ao universo ao espaço terra a estrutura se não tem estrutura nenhuma se não tem nenhum efeito ou um sólido ou uma uma matéria que eu possa dar a origem mas aí desconhece que a matéria tem porque qual é a matéria o barro e o barro é uma, uma matéria e além de ter a matéria barro, o solo, porque havia o solo, também a água. Porque a Bíblia vai dizer no capítulo 1 que havia o que a água na face do abismo. Então, automaticamente também existe o contexto e o conceito de que tem um outro elemento físico e químico e biológico que a água mas é inconcebível no, um, para o cientista e para a ciência como que a água e a terra dentro desse contexto vai gerar toda a amplitude da natureza a partir de é, os elementos que vão compor ela como a flora, como a fauna, como a estrutura também da, dos animais, ou do, dos répteis e dos animais marinhos que vão compor a estrutura é, interna dos rios e mares e como que rios e mares vão formar a partir desta água que está ali por, na face do abismo. E, além disto, também é inconcebível para a ciência a questão homem. Como compreender ou aceitar que esse homem, esse espaço físico, foi criado a partir do barro? Barro gerar pele? Barro gerar osso? Barro gerar sangue, barro dar forma, modelo, é, estético, formato humano. Barro não tem como descender do barro homem para a ciência. Porque a ciência vai postular... A teoria da evolução ou evolucionismo, ou seja, a teoria que defende que é uma mutação de espécies. E nessa mutação de espécies dá um aperfeiçoamento. E aí é que entra Charles Darwin defendendo a tese da evolução a partir para o homem a partir do macaco. E aí vem uma mutação de de genes até chegar ao gênio humano e depois vem uma segunda teoria para é, solidificar a teoria de Darwin no aspecto do materialismo é, filosófico, não é? Também que seria o design inteligente que vai dizer que tudo que é formado ou tudo que é criado, cria-se a partir de um agente criativo, um agente que dá a forma, que que faz surgir o elemento, que faz surgir o prótons, que faz surgir a estrutura de, de gasosa, física, material, é o formato, a beleza, o design, a espécie, a estrutura. Então, dentro dessas duas teorias científicas, fica completamente inconcebível, incompreensível, indeduzível surgir uma criação a partir do que está defendido em Gênesis 1, que no princípio criou Deus, céus e terra, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, ou sobre a face do abismo. Com isso, o que Gênesis está mostrando é que a terra era um caos, e do caos veio a forma, e do caos surgiu, e dos caos Criou, tornou o existente, trouxe a existência, deu forma. Claro que já havia o céu, o céu aonde está, o habita Deus, anjos, a câncer, a, física, a certamente podemos defender que sim. Esse criou os céus, é o que? Criou a estrutura o universo. Cosmos, ah? agora, depois terra, formar a natureza física, arquitetônica, natural, a estrutura, também é nesse momento criação, e aí entramos no capítulo 2 que vai falar o que é mais complexo para a ciência, que é a criação do homem. Homem esse criado do barro, do pó da terra, que vai ser dado uma forma. E depois que é dado forma, o Deus Filho o, né, sopra e então entra o Espírito para que ele tenha vida, esse barro, esse corpo formado do barro. Mas esse corpo formado do barro agora tem uma forma humana com pele, com, com músculos, com carne, né? com osso, baza, com carne, sarx, com veias, com nervos, com todos os, é, os órgãos que compõem o organismo, com toda a estrutura biológica, química, física que compõe todo esse formato orgânico do homem externo e interno e a partir disto então entra-se os dois termos que é mais complexo aí essa, essa, esse entendimento para a ciência, imagem e semelhança. Tá? E aí a ciência diz assim, mas como se Deus é Espírito, agora que coloca, criou o homem sua imagem, semelhança, imagem, no caso, Tessalém e semelhança, demude. O que quer é significar esses dois termos no âmbito teológico e no âmbito etimológico, do sentido do hebraico para esse texto? Quer dizer, não que o homem seja imagem, porque Deus tem uma forma, então tem a imagem, a forma de Deus e semelhante a Deus. Não quer dizer isso, mas quer dizer que ele tem espírito como Deus tem, ele tem entendimento como Deus tem, capacidade de criar, capacidade de governar, de conduzir, de pensar, de refletir, de visualizar, de vislumbrar, de perceber, de sentir. Tem todo o sentido, aparato de, de capacidade, de condições elementares que compõem a dedução de que esse homem, ele é um ser superior porque ele tem uma mente, um cognitivo, um intelecto, como Deus também tem. Claro que não na mesma proporção, porque Deus é supremo, soberano, excelso e único, mas como se tivesse uma fagulhazinha, um, uma, uma pequena porcentagem dessa capacidade inserida, introduzida no homem para que ele seja um ser pensante, para que ele seja um ser ativo e reativo, para que ele seja um ser com a capacidade e a oportunidade que Deus também dá como tarefa de comandar, de conduzir, de controlar, de ser aquele que vai gerir a natureza, controlar a natureza, administrar, o administrador da natureza, o termo mordomo. Não é? e que, claro, tentou também capacidade de não só conduzir, mas de criar, também de pensar, de projetar, de desenvolver projetos, ideias, ideais, de desenvolver mecanismos, e aí entra a, o fator que o homem é a própria história e o homem é a própria ciência, e aí a ciência não surge de um agente mas surge do homem, porque o homem é o cientista, e quem é o cientista, o homem? E se o homem é o cientista, a ciência surgiu com quem? Com a gente? Com a evolução? Com a natureza? Com o, com o efeito material, do materialismo? Não, surgiu com Deus, que criou o homem, que tornou, que com a capacidade intelectiva que tem, cognitiva que tem, concebe a ciência, então a ciência surge com o homem, e o homem, criatura de Deus... E a história e a pré-história vem a partir do testemunho, ou seja, de quem participa dela, vê ela, assiste ela e está inserido nela. E aí, no caso, entra o homem como o fundamento, a origem, a raiz propulsora da história. A história surgindo a partir desse sentido e aspecto promovedor, Entendeu agora? Compreendeu? Então essa seria a grande proposta de Gênesis. E aí temos o aspecto, o sentido, pré-história, história, porque aí entra a história a partir do nada, o efeito pré-história, a, surge a partir da criação, formato, civilização, existência humana, sociedade. E aí depois entramos no efeito social, quando a sociedade, povo, nação, começa a ser formada a partir de etnia, a partir do termo também utilizado para Aion, tempo, dentro de um tempo, surge a etnia a partir de Torre de Babel, Surge línguas, idiomas, não é? Então, dentro dessa proposta é que vai se, em, se em ensinando, se em, é, impondo esse efeito criativo, esse efeito propulsor, esse efeito reativo, para depois entrarmos aí no Gênesis, que vai postular a... a o formato da história bíblica, a partir da promessa, a partir do, da civilização patriarcal, da descendência, da origem, da raiz de Abraão, que vai gerar ali, então, o Israel, a, a promessa, a a, a propulsão da, da aliança abraânica apontando para redenção, salvação, não é? E aí nesse próprio Gênesis tem a aliança noéica, a aliança que Deus faz com Noé após ele sair da arca, e a aliança abraânica, e aí depois a sequência, é, a aliança é, reafirmada e confirmada com Jacó, Jacó, da sua descendência, às 12 tribos, das 12 tribos, surgindo Israel, e aí surge a nação, e aí vem o um projeto de Deus sendo executado a partir do começo de todas as coisas. Esse é o sentido de estudar Gênesis, e essa é a proposta que nós temos com o estudo de Gênesis. Obrigado a todos.